Ei, hey, papi, que se passa, ah? Habla comigo, pica Tu que queres, ah? Hablas pra papito yeah. Yo, yo Hijo del puta Maricón El plata, el plomo Hablas Charas Arquitetando os planos, honrando o manto Jacaré da Lala, tá brilhando Meu canto é a oração dos anjos Primeiro composição, depois arranjo Por último, lapidação Tudo que eu peço é um pouco de compaixão Só isso, irmão Fazendo arte nas paredes Arrumando maneira de comunicação com uma cidade Quem vem depois do fim verás que trabalhamos, lutamos, se esforçamos Pelo bem da humanidade Eu procuro novos ares Junto daquela morena com o olhar que encanta os sete mares Junto dos leais e a taças brindando com chandão em pares Desconstruindo a guerra daquele jeito Procurando e exercendo a paz do dia um lançamento diferente de ideologia invadindo seus lares Esvaziando celas e enchendo bares Faça o trampo pela liberdade Eu vou voar, muitos planetas pra mim visitar Muitas estrelas pra nos conectar Muita mina linda pra me amar Eu tenho um planeta inteiro que eu preciso salvar Eita, é irmão? Eu tenho mucho, muito, muito falar. Escuta-me. Eu tenho um planeta inteiro que eu preciso salvar. Eu tenho um céu inteiro que eu posso voar. Meu exemplo é minha mãe e meu pai, neles vou me inspirar. Aqui tentando os planos, honrando o manto, Jacaré da lala, tá brilhando. Meu canto é oração dos anjos. Primeiro composição, depois arranjo, por último lapidação Tudo que eu peço é um pouco de compaixão Mas não demais, eles pisam em cima e o que querem faz Não suportam nem a própria resistência Mano, vai no jogo mostrando a verdade com clareza O Rio Grande do Sul tem muita essência e muita beleza Pode ter muita frieza. Depende daquilo que se joga na mesa. Então no que você passa, hermano. Hablas comigo que estou escuchando. Vamos elaborar novos planos. Vamos nos muito rico, este ano, e todos os anos de las vidas.